dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida